E aí pessoal, aqui é a Paloma e eu joguei uma FT10 com a Josi no canal do Snake. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição para vocês se inscreverem. E quem quiser acompanhar a live inteira é só assistir. Acompanhe a FT10. E é isso aí! YU contra Zang F. Gutei de Street Fighter 2. Quero <risos> ver T-Bag. Acredito que não bater ter T-Bag, nós duas são... São brother. Bora lá então para FT. Eu já começou zoneando, né, como a gente espera nessa matchup. Tentando segurar o Zangief pra longe tio 78 boa tarde, seja bem-vindo Ali a... A Paloma já fazendo uma pressão ali no corner Ela joga bem Zangief, cara, ela é bem tranquila Usando o Lariate ali pra poder sair das magias Leona tá em tá no corner Tentou sair do corner ali, mas a Paloma tava atenta, deu o Lariate. Esse jogo de magia eu acredito que seja um jogo meio complicado pro Zangief, né? É, mas a, a Paloma já mostrou que tem reação boa ali pra sair dessas magias com, com o Lariate. Mustang Bruto, seja bem-vindo, mano. Boa tarde. E aí, Wesley? Weszy, conhecido como Falco vai te matar. Eu confesso que eu nunca, eu nunca nem brinquei com o Zangief, então eu, eu, não, eu não entendo muito como é que funciona essa matchup pra aí. Mas é meio complicado, né? Ele tem que ficar fugindo dessas magias ou pulando, ele vai cair em, em, em trap de fireball. É, ele tem ferramentas pra sair, né? Ele pode usar o Lariat, pode usar a cabeçada, né? Pode usar V-Skill. O problema da V-Skill é. E ela vai dando barra cinza, né? Então acaba não compensando. Seria melhor usar a da cabeçada mesmo o Lariate. Colocou ali no corner ali pressão, o Ryu tá em perigo. Ativou o V-Trigger. Tá jogando de V-Trigger 2. Tem que tomar cuidado para não tomar o parry. Bom sweep. Bom tech da parte da Paloma. Usou ali o reversa para manter a pressão. Não aproveitou o whiff do trigger. E num soquinho agachado ali acabou. Fazendo 1 a 1 em rounds. Zangief Será ter... que a, a Lona colocou o V Trigger 2 contra o Zangief? Será que ela só joga sempre com ele? Quando eu joguei com ela, ela estava de V Trigger 2, Não, eu acredito que ela deva optar mesmo, seja a preferência, né? nem por matchup. Pelo menos contra mim ela jogou de V Trigger 2, e é um jogo totalmente diferente de Zangief. É, eu acredito que nessa matchup o V Trigger 1 deve incomodar mais o Zangief. Tentando ali usar o, a magia pra sair do... Aí no Crash Counter, a Paloma aproveitou bem aí o pilão aéreo e acabou aí fazendo 1x0. fechando 1 a 0. Um já. O Prez tá lidando muito bem com as magias. Lembrando que é uma FT-10, né tem bastante jogo ainda. O Zangief no Street Fighter 5, ele aguenta melhor as magias né, do que, do que costumava. Lembrando que, a, lembrando que as duas fazem parte do, do grupo SF Academy, né? São... Fala aí, Choquito, beleza, mano? Você tem que começar a treinar lá com a gente, né? Eu ainda não vi elas... Elas entraram recentemente, tá acho que não tem nenhuma semana. Mas as duas são muito boas, cara. Eu fiquei impressionado vendo as duas jogarem. O aéreo da Paloma tá assiado. E ela curte e muito tá a personagem, conseguindo cara. Não É, Mustang, são duas meninas golds, isso? Não parece, mas são. Tem um nível já um pouco mais acima da liga, já. E ali no pilão a Paloma fecha o round. A Leona começa com um pulo neutro ali, tentando pescar alguma coisa. Fazendo zone é de demais. É problema, né? Dif Difícil dele conseguir chegar perto, mas aí se chegar, não. É exatamente, ele deixa aí o fica calma. do jeito que ele gosta, né? Essa pressão no corner, por exemplo, é bem complicado, tentou ali a barrigada, acabou se jogando em corner, mas stunou, tem CA para matar, pode fechar, acabou preferindo fazer o back throw ali, a Leona ativou o trigger, fazendo um zoning de magia ali para passar bem do Zangief, aproveitar e garantir uma life lead ali, a Paloma tem CA, tem que tomar cuidado a qualquer momento, tem VT, e ali no Jumping pela magia acabou fazendo mais um, 2x0 Paloma. Abriu o DFT já com alguma vantagem aí, né? colocando Sim. uma Acredito uma que a Leona discórica. tá um, um pouco nervosa aparentemente, né, começar... Mas quem não fica nervoso jogando contra esse personagem ah, também, é? né? Com certeza. É um personagem que quando ele consegue chegar perto de você, meu Deus do céu. A Leona falou que tá dando rollback. Mas tá sério, Leona? Tá, tá muito forte? Se tiver tá muito, muito ruim, você avisa. A gente tenta criar um novo saguão, tá? Mantém resultado e cria um novo sagon. É que uma é do Maranhão, né? E a outra é de São Paulo. Então, estão bem distantes uma da outra. Salve, barras, Jonas Rock. Seja bem-vindo, mano. Eu não observei. Quantas de barras tiver. Então, pra mim tava uma com uma e uma com três, mas tem que ver elas, né? É, conta pra elas. Ligada. Ativou o trigger ali, bom DP X da parte da Leona. Tem que tomar cuidado, não pode tomar pulo, acabou tomando pulo ali, perigo. A Paloma Sim. tenta no Jumping ali e acabou finalizando com Pilão e X. Leona vai ter que tentar ter um pouquinho mais de paciência com esse Zangief, que ele é bom de antiaéreo. Tem que enfeitar pular muito. Tem, tem sim, Mustang. Com certeza vai encontrar alguma das duas aí, qualquer hora. E é pedreira, viu? Leona oh, ali, Perry. aproveitando o parry. Abrindo uma boa life lead. Ela tá jogando magia pra Paloma pular, mas tem que aproveitar quando o Zangief pular pra punir. Nem que for com baixo soco forte, não pode deixar tomar esses pulos. Caso eu tiver com receio de fazer o DP, pelo menos o baixo soco forte tem que usar. Parry, evitar ao máximo ficar usando o parry com mancha E aí o Zangief entrou é, com o, um pilão o, ali. O Perry com tá fazendo, ele é bem interessante, que ela raramente usa, né? Então são umas horas muito inesperadas que podem realmente virar a partida. Exatamente. Se deixar ficar manjado, já tem é. Tem que tomar cuidado ali, hein? Pit Jump com CA, será que mata? Sobrou um... Bem pouco de life, eu ainda tenho uma barra, acabou de gastar a barra, as duas estão com o ativo E a Leona tava a Paloma estava atenta ali no Hadouken Viu o movimento e usou o Lariate e abre mais um 3 a 0 Esse Zang F aí tá dando trabalho hein? Se vocês estiverem ouvindo aí, estiver tiver muito ruim a conexão, vocês avisam que a gente tenta criar um outro saguão, tá? Vai ter que ter uma adaptação aí da parte da Leona pra lidar com esse bichão aí. A Leona tá reclamando de rollback. Vamos ver se depois dessa luta aí a gente tenta criar um novo saguão pra ver. Ou se elas preferem continuar assim. Tá no corner ali, Zangief tentando pressionar no corner, perigo. Tá atento pros pulos ali, usou o Lariat. Paloma tá bem valente, tá indo pra cima com tudo, oprimindo. Leona usou um bom Tatsu ali pra poder sair do canto, aproveitou ali. Não pode deixar o Zangief encostar, tem que fazer o zone de magia e tem que tomar cuidado com os pulos. Bom crush counter da parte ali da Paloma, aproveitando, fazendo... O pilão ali com o trigger ativo que dói muito. Tentou usar ali o parry. Quase que a Paloma toma. Tentando fazer o zone ali de magia. Tem que tomar cuidado para não tomar o pulo. Lá tá atenta com os pulos também. Pode tomar o parry se tomar se caso tentar pular. E aí a Leona abre o round. É, a Paloma tem estado muito atenta no ar, mas nessa aí acho que ela não tava esperando, levou um cross, perdeu o round. A Leona tem que aproveitar para punir os pulos, não pode deixar passar batido, tem que usar pelo menos o baixo-soco forte aí, não pode tomar pulo. A Paloma tá aproveitando bastante, e quando ela consegue um pulo ali, ela consegue muito dano. Leona já percebeu que o Solarplex do Rio tira aquele... Aquele parry. Tá errando os confines ali, precisa tomar mais cuidado com esse show aí. Salve, Martins. Beleza, mano? Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo follow. Quem deu follow aí, eu não sei o que tá acontecendo com o meu OBS. Hoje não, não tá aparecendo pra mim quem tá seguindo. Mas muito obrigado a todo mundo aí que seguiu. Se puder compartilhar a live aí pra galera assistir também. É bem legal. Estou vendo que a Paloma tá começando a prever os pulos da Leona e punir um grab aéreo. Mas vai ter que começar a tomar cuidado. Quando acabar e se vocês acharem que tá muito ruim a conexão, volta para um lounge que a gente tenta criar de novo. Boa trocada de lado. Bom, target combo ali da parte da Leona. Tá conseguindo acertar bem ali as coisas. Será que melhorou a conexão? Usando a V-Skill ali pra punir pulo. Tomou ajoelhadinha, ele não pode deixar... Zangief pressionar no corner, o jogo dele usou bem o Taço ali, inteligente pra sair do corner Colocou Zangief no corner agora, mas tomou o pulo, tem que tomar cuidado com o Hadouken. Tem que usar a magia fraca para poder, poder os jumping, caso o oponente pule Bom grab da parte da Leona Tem CA, pode matar Preferiu usar o target, tem que tomar cuidado, Zangief tá com VT E agora tem CA, tem que tomar cuidado a Leona pode aproveitar e fazer o chip. É ali no, no frente soco médio, ali acabou conseguindo. É eu acho que ela não se ligou que ela podia ter fechado essa luta facilmente agora com o né? Ainda tinha o, o V-Trigger ali, eu acho que ela viu que a, a Paloma tinha o Trigger, optou por não fazer. De repente usar um V-Reverso ali e perdeu a, os recursos. Mas ainda assim, ela podia ter matado ali no target que ela fez, no, no corner ali. Eu acho que ela dropou ali. Pode ser. ela tava reclamando, tava dando os rollback. Fala aí, Choquito. Conseguiu acertar o Confirme do Solar Plexo no story agora. Fala Eu aí, Artória. Seja tá bem-vindo, mano. É, VVS, Zangief aí é... é bruto, cara. A Leona também é um rio muito bom. A paloma não quer saber, ela vai. Cara, levar o olha, mesmo. olha essa reação nessa cabeçada e pilão, cara. Ela deve treinar muito isso daí. E abriu o round. Ele começa as duas, a paloma começa ali nos dashes, tentando prever ali um Hadouken usando a cabeçada caso viesse. usando ali o, o frente soco forte, pra, o soco forte carregado para se aproximar, a Leona tem que aproveitar enquanto está carregando o isso daí com o Hadouken X, alguma coisa não pode deixar acontecer isso, colocou no corner perigoso, ativou V-Trigger, bom Hadouken X, tirou do corner, bom grab da parte da Leona, usou ali um chute médio, poderia ter confirmado ali com o Hadouken, não pode pular, a Leona tá atento, subiu no DP, Bom grab da parte da Leona, Zangief tem perigo, levantou no CA, estava bem previsível ali, e a Leona acabou tomando, ainda sobrou um life, ainda tá viva, tem que tomar cuidado. Acabou punindo ali o whiff de pilão aéreo. ele imaginou que a Leona fosse pular, já subiu no pilão, mas não aconteceu, a Leona aproveitou e igualou o round ali. A Loma está oprimindo, levando para o canto mesmo e esperando o um pulo na tentativa de fuga. Bom sweep da parte da Leona, bom tech da parte da Paloma ali. Zoninho de Hadouken tem que tomar cuidado aí. Agora o Zangief tá com a barra de stun quase cheia. Pode ser stunado. Bom controle de corner da parte da Leona. Usou o reverso ali para diminuir a barra de stun, Muito paciente ali a Leona. A Paloma. Bom back throw ali da parte da Paloma ali. Não quis nem saber, subiu no DP, a ponto de fechar o round acaba fechando e a Leona mostrou que tá viva, não quer deixar por menos, em Nate? É, ela tá começando a tomar mais cuidado, a ter mais paciência ali no neutro para segurar a opressão da, da Paloma. Tá sabendo lhe dar um pouco melhor, tá tendo ma mais paciência de tentar pular menos e não tentar fugir do campo no desespero. No chat Sim, é tá bem Paloma, legal aí, tem torcida é pras duas. A Paloma tá tentando, né? A Paloma é. tá tentando deixar ele nervoso para fugir do canto pulando. Exatamente, para ela poder usar o aliate, Ela tá bem atenta também com os pulos, ela já mostrou que usa a cabeçada e o, e o pilão, né? Pra dar bastante dano. Muito bem, né? Usa Ex muito bem. Exatamente. No chat tem torcida pras duas, um FT bem legal aí, tá bem disputado. A Loma começou... A Leona começou perdendo aí, mas acabou ali conseguindo fazer sua segunda vitória. Tá 3 a 2. Zangief aí, opressor. Usando bem ali. Esse soquinho fraco que irrita geral. Agora ficou complicado ali. Barrigada, vai stunar. Tem que tomar cuidado. Bom, Hadouken ali. Paloma inteligente ali no Lariate, pegou a tentativa de escapatória ali da Leona no Tatsu, pra fugir do Olha, corner, ele, tava bem atento. Esse soquinho já me salgou muito, sabia? Quem não salga com esse soquinho, cara, é muito irritante. E pega de longe, cara. Não é, dá corta, dano, mas ele te irrita teu, de uma forma. Corta teus médios, às vezes corta até teus fortes. Olha a Leona ali indo pra cima, conseguiu uma ofensiva boa. Será que vai ter coca? Colocou no corner... Acabou ali, Tem. se jogando em corner, dropou o combo, agora ficou perigoso, bom DPX, não quis nem saber, garantiu ali o round, um tinha a um Tinha muito rounds. a ganhar, tinha pouco a perder, muito a ganhar, não quis nem saber, tá certo, eu teria usado também. Cara, com certeza, a Leona treinar ali o, o DP vai ficar bem legal, porque ela joga bem cara do gelo, só tá tomando muito pulo. Mas eu acredito que ela tá nervosa também, ela falou que tava um pouco nervosa antes da partida. Mas joga muito bem as duas Aí o F agora quer tentar E a Coca não conseguiu também Bom target combo da parte da Leona Boa ofensiva, gastou ali o CA Não sei se foi uma boa opção Porque tem muito HP ainda pra tirar do Zangief E ela ficou sem nada Zangief tá com tudo ali Com a mamadeira cheia, como dizem Levantou ali no CA É a segunda vez que ela faz isso E a Leona toma, tem que tomar cuidado quando tiver CA Pra não tomar, pode baitar isso daí com o empty jump. E a Paloma aí fazendo a sua quarta vitória. Eu acho que depois de gastar o Cial, poderia ter ficado mais afastado, zonhando com magia para encher outra barra. É, o ele tava muito alto e ele também tinha muita vida, né? Tinha que ter um pouco mais de paciência, porque se não for para matar, não compensa gastar todos os recursos. Zangief é um personagem que tem muita vida, depois fica complicado para poder fazer esse comeback. É, como não deu uma liderança de life significativa, realmente não valeu a pena. Se fosse ganhar uma, uma liderança muito grande, eu até entenderia, mas não foi o caso. Então, gastou tudo e continuou na, na desvantagem. Bom DPX ali da parte da Leona, não quis nem saber. Bom target, colocou no corner, usou o reverso ali a Paloma para sair do corner. Crush counter, ativou VT. Pressão no corner, não pode pular. A Paloma tá atento com os pulos, raramente toma um pulo, tem que tomar cuidado da Leona. E acabou abrindo o round ali. Mas a Leona tá começando a descobrir como entrar alguma coisa nesse, nesse Zang F agora. É, as duas são. Acredito que elas já jogam junto, eu não sei com qual frequência, mas acredito que já conheço o jogo da outra, mas. tá bem disputado aí. Salve Aguinaldo, mas, beleza eu... mano? Seja bem-vindo. Eu tô notando que as duas têm uma capacidade de adaptação também, entendeu? O jogo delas não, não é engessado. Sim, tá bem legal. Ativou o trigger ali, tem que tomar cuidado que se tomar o pilão agora vai doer e vai doer muito. Hum, confirmou um bloco. Zangief com CA, louco pra fazer o Empty Jump para poder fazer o CA ali Bom Lariat As duas estão com Critical Art As duas estão com V-Trigger ativo A Life Lead da Leona é melhor Tem que tomar cuidado, não precisa ter pressa É só fazer o zoning, só tomar cuidado Punir os pulos Lembrando que essa quantidade de HP o Zangief mata se ele fizer um CA Ficou ruim pra Leona ali, subiu no DP, não quis nem saber paciente salvo, ali, a, a, a Leona e, e acabou conseguindo. Né? Exatamente. Tem que tomar cuidado ali porque acho que foi a terceira ou quarta vez que ela sobe conseguiu ali 100% de aproveitamento mas a Paloma pode começar a baitar isso, hein? A Leona precisa tomar mais cuidado com o com, com firme confirme de Plexo Não precisa passar direto para o Shore como ela está fazendo porque é muito arriscado. Tem tá feito bem muito SolarPlexo tá bem bloco com o foi a Leona que venceu agora, né? Só pra atualizar o placar. Foi, foi, sim. 4x3. Tava vendo o chat que não presta atenção. E o Zangief da Paloma é abusado, leva pro canto mesmo, rápido, não quer nem saber. Cara, se ela treinar um pouco com o Zangief Hayabusa ali, ela vai ficar muito forte, cara. O Zangief dela é bem agressivo, bem opressor. Virou a mesa agora com esse parry. Tomou Crash Counter ali na tentativa, subiu no DP, não tá respeitando. Uma coisa que eu percebi que a Paloma usa bem pouco é aquele agarrão de urso do Zangief, né? Ela poderia começar a usar de vez em quando pra surpreender. É um golpe muito bom, sabendo usar ele nas horas certas, Sim. mas ela quase não usa. Às vezes até depois de um soquinho aquilo pega o cara desprevenido. Entendeu? No wake mesmo. Dá pra fazer de vez em quando. E é muito legal você ver tipo, que tem meninas jogando em Street Fighter V, jogando num nível bem legal, né, cara? Sim, sim. É raro, né? Sim. Normalmente as meninas jogam outro tipo de jogo, né? Difícil ver na, na FGC. Bom, o um MPT Jump ali com CA. Não vai sobreviver, provavelmente. Como não. eu imaginava. E ali Isso abre um o <risos> Não dá pra sobreviver esse CA, ele sempre mata. Com certeza. Só perde pro Dakarim. <risos> Olha, mas a Carinho não... se despedaça em 10 com esse CA aí, viu? Bom, Chegando zona Zone de Hadouken ali. Ver. Tem que tomar cuidado pra não ser stunado ali. Deu um DP ali, o Ifado, A Paloma não puniu. Essa joelhadinha aí pra aproximação, tem que tomar cuidado ali a Leona, não pode ficar pulando. A Paloma tá atenta com o Lariat ali pra fazer o anti-aéreo. Bom Lariat. Bom back throw da partida da Leona, tem que aproveitar o corner. Acabou ali tomando o pilão, tentou ativar ali, a Paloma puxou, tentou ali Apostou um, ali no um wish, punish ali aéreo. Bom Lariate ali, as duas com uma life lead ali bem pequena, tem que tomar cuidado. Tá e ela aéreo agora. Bom, o Ife Punish de Hadouken no soco do Zangief. Não sei se ela tava esperando isso, mas cara, foi bem punido isso daí, foi muito bom. E empatado em 4x4. É, esse soco é um, é um dos grandes pontos fracos do Zangief no neutro, quando ele erra isso e, e se expõe demais, né? Exatamente, é muito perigoso, tem que aproveitar Dá pra punir, recompensa né? a ele, mas, mas Fica, o risco é muito grande. Ficar no espaçamento que esse soco o e pune o whiff disso daí, mas tem que esperar ele primeiro bater no vento Se tentar ao mesmo tempo ali, toma crash counter. Sim, e você leva greve. Ele realmente ele tem muito a ganhar com esse soco Só que o risco é grande também Exatamente, bom sweep ali da parte da Leona Paloma ali tá um pouco impaciente Tentando ir para cima, conseguindo a ofensiva ali Bom chute forte ali do Zangief Esse chute é positivo, não pode apertar nada Toma crush, bom grab Tentou ali um pilão, acabou saindo só um soquinho fraco ali Na aéreo. Soco carregado, ativou o VT E ela vai para cima mesmo Oprimindo a adversária Bom grab Mantendo ali no corner, complicou, não pode pular, que toma o Lariati, tem que sair ali. Bom uso do parry da parte da Leona. Tem que começar ali a usar um pouco de time porque a Paloma tá saindo de todos os grabs. Aproveitar melhor a ofensiva ali. Tentou pescar ali um chute de médio abaixado. No... Mas acabou conseguindo ali um parry. E abre o round. Cara, tá muito disputado esse daí, cara. Muito bom eu achando interessante o jogo da Paloma é bem consciente, ela não, não fica apostando muito em de grab Tá apostando aí que não precisa ela tem um jogo sólido poucas vezes que ela usou, pegou porque o cara realmente não estava esperando ela. bom pilão ali estou percebendo que a Leona ela não tá tentando fazer mit né ela tem a vantagem, mas ela só chega perto e espera qualquer reação mas ela tem que tentar ali um mit para pegar um botão atrasado, já que a Paloma tá sem todos os grabs É verdade, e a Paloma também não tá usando, como você falou né, o agarrão de urso no wake up. Então a Leona pode, pode usar isso pra Cara, dar um ou dar um... firme ali da Leona e pela primeira vez ela passa a frente no placar A Leona pode dar um stick throw na Paloma, entendeu? No ecap. Será que rolou ali um, uma adaptação, Nate? Parece, sim. A... A Leona tá mais paciente, tá conseguindo manter o um, um espaçamento melhor do, do Zangief nessas últimas partidas, entendeu? Tá, tá punindo alguns whiffs, tá, tá, tá se adaptando. Cadê o Agnaldo? Tá até... por aí na live ainda, Agnaldo? E por outro lado, agora eu tô vendo que a Paloma tá um pouco mais cuidadosa com o espaçamento. Não tá mais indo pra cima, pressionando tão intensamente quanto ela tava. Exatamente. Usando o soco ali pra se aproximar. Tá espaçando ali a, a Leona. Bom sweep, tá tomando muito sweep ali a, a Paloma. Bom chute forte. Colocou no corner, se souber controlar. Fica perigoso pra Leona. Fez ali um, uma troca de lado <risos> perigosa, mas acabou ainda conseguindo um pilão. Voltou pro corner ali, tem que tomar cuidado, não pode sair pulando, tentou ali o bait de, de golpe com um trigger, mas a Paloma tava atenta. É, ela não tava esperando esse comando de greve da Paloma, não. Tem que ela... tomar cuidado, pode falar, nisso. Não, Na justamente ela usa pouco, ela usa no mais horas que pega desprevenido. Exatamente. Exatamente. A Leona tem que tomar cuidado, é porque esse VT é igual ao VT da Karim, né? Tipo, você dá um golpe negativo e já ativa o trigger com a intenção de que o adversário vá realmente punir. Só que se estiver atento, é muito perigoso. Muito obrigado pelo follow aí, quem seguiu. Eu não consegui ver aqui quem foi, meu OBS tá com problema, mas muito obrigado, seja muito bem-vindo. A Leona ainda não está fazendo é pegar o um foco forte do Zangief no Pele que é bem possível fazer em reação. Cadê o Agnaldo Tigre Noturno tá na live ainda aí? Bom DP ali da parte da Leona, Zangief com pouco life ali, acabou empatando em rounds. Falou uma bem paciente ali para se aproximar, acabou tentando um dash não conseguiu. Bom crush counter da parte do da Leona ali, usando o comando aéreo acabou dando certo. A Leona ali, bom DP ali, usou bem. Conseguiu cortar o show carregando. Arrisou Seja bem-vindo no... aí quem deu o follow, muito obrigado. Não Arrisou tô conseguindo um... ver quem tá um seguindo, mas muito no... obrigado aí quem tá seguindo. E aí a Leona abre uma certa vantagem, Leite. É, agora quem vai ter que adaptar é a Paloma. Começou perdendo aí, foi adaptando. O jogo de luta é aquela coisa, é um jogo mental, né? Quando você começa a entender como o teu oponente está pensando, você cria vantagem. não tô entendendo porque não tá aparecendo aqui para mim, cara, quem tá seguindo, que estranho. A Leona pode dar pele nesse soco forte carregado do Zangief sem medo. Não tá pro... tirando proveito disso. Boa pressão ali da Leona, usando o Lariate ali a Palão para poder sair do Hadouken, puniu ali, vai doer. Tentou ali, eu acredito que usar o pilão, acabou não conseguindo. A Leona tá tendo 100% de aproveitamento no sweep. E acabou ali abrindo round. A Paloma tá tentando fazer um jogo mais minucioso, mais, mais espaçado. Vamos ver se ela vai conseguir adaptar. Ó, agora não quer nem saber, tá levando pro campo. Apostou muito ali naquele grab. Uifou ali o pilão, acabou não punindo a Paloma. Outro sweep. Mostrando aí que sabe as horas certas de conseguir meter a rasteira, tentou ali o reverso, acabou punindo o rio. que jogada da Leona ali, e acabou ali abrindo mais um round, caramba! É, eu tô sentindo que a Leona tá ficando mais confortável no neutro, tá oprimindo mais, e... Eu acho que a Paloma precisa ficar um pouquinho mais reativa Prestar mais atenção nos pulos que esse rio tá começando a pular bastante Tá pegando a Paloma nos momentos desprevenidos Cara, tá muito boa essa FT de verdade está muito hype Vamos ver a Paloma agora Tem que correr atrás Não pode ficar deixando abrir muita vantagem Depois começa a ficar complicadíssimo uma FT-10 é uma FT grande, mas ela tem fim. Tem que tomar cuidado. Bom Punish ali da parte da Leona. Bom Bait ali no Grab, mas acabou não aproveitando. Paloma vai avançando ali, oprimindo a Leona. Ativou o Trigger, tem que tomar cuidado ali. Tá fazendo muito delay o wake-up, tem que levantar rápido. Bom Ariat. Bom DP da parte da Leona ali. E abre o placar. Cara, ela fez 5 vitórias seguidas. É, é o poder da adaptação. Bom crush counter. Tentou ali o dash grab. Outro sweep. Precisa de uma aula de sweep com essa Leona. Ela aproveita muito. Hum, será que vem a primeira coca? Tem CA para matar? Não sei se mata. O esquerdente tá muito alto. Acabou não, não matando. Tá tem que tomar cuidado ali agora, Zangief com Trigger ativado, com CA, tentou ali a ofensiva ali, mas a Leona tava atenta, não precisava de muita coisa pra matar e acabou ali só sendo paciente, esperando o momento certo e abrindo mais um, 8x4. Será que vai dar tempo da, da Paloma se readaptar? Não pode ficar deixando se passar muito, né, cara? Mais duas vitórias aí, a Leona é, perde. Eu, eu tô vendo a Paloma tomar vários pulos porque ela tá ocupada, apertando alguma coisa, tentando oprimir e tá levando um pulo desprevenido. Tentou o dash pilão ali, fazendo delay cap, tem que tomar cuidado, não pode demorar pra levantar. Bom DP da parte ali da Leona, tá punindo agora bem os pulos. Agora tá em corner. Subiu no DP. Bom back throw da parte da Paloma ali. Se souber fazer o controle certinho. Pode ficar muito ruim ali a situação para Leona. Bom Lariate. Acabou ali não defendendo. Tomou os sopinhos do rio ali. E agora a Leona já ativou o trigger. Tem uma barra, mas a Paloma tá com a madeira cheia ali. Suficiente para matar. Não confiou no crush counter. Não sei se naquela distância ali daria pra poder fazer o CA depois do dash, mas acabou perdendo ali a chance. Salve, eu no bem-vindo, mano. Eu acredito que daria também, porque ele puxa bem de longe. Principalmente depois do dash, né? Não tinha não muito o que, se que ela, fazer. não sei se ela dropou. Acredito que ela tenha ficado ali um pouco sem reação, acabou não conseguindo. Bom, soco forte do Zangief carregado, tomou outro sweep. Leona mostrando aí que é a rainha do sweep. E Paloma, como sempre, com a sua cabeçadinha e grebe no ar, faz isso muito bem ela. Dando chute médio do Ryu ali pra afastar, tá com o trigger ativo. A Paloma não pode pular apertando o botão, porque pode tomar ali o... O VT, mas também pode acontecer o que aconteceu aí. O Empty Jump com o pilão. Cara, que FT. Paloma ali com pixels de life. A Leona, quer dizer. Matou no E trade, aí no trade, matou. acabou sendo benefício para o Zangief ali. Leona tentando acertar ali as cabeças da magia acabou errando o timer ali, tá levando dano. A Leona tá punindo os pulos agora, não tá deixando de pular. Bom wake up, Pilão e X ali. Ficou na situação de 50-50, tentou ali fazer o uso de um parry, imaginando que a Leona fosse usar algum botão ali. Esse perto do Zangief infelizmente não é tão efetivo, quase ninguém usa, por isso mesmo. Que whiff punish! Cara, quase que ela consegue dar um whiff nisso daí. A intenção foi boa, hein, Nate? Foi. Falou, uma vez, tem que começar a tomar mais cuidado com esses socos agora. Puniu ali? Na melhor, na melhor das hipóteses, ela tá levando um Hadouken de whiff punish. Mas quase levam um CA agora. Cara, e a Leona... Faz 9x4 a 4. Há uma luta de fechar a FT. Hein? Agora ficou complicado. Se a Paloma quiser ganhar, não pode perder mais. Mas tá muito boa essa luta, cara. Sensacional, de verdade. Eu acredito que é complicado também um F dar com o É filha da Kung Por mais que ele tenha ferramentas para lidar com as magias, o Ryu vai para trás muito rápido, né? É, a movimentação dele é muito boa, né? comparado ao Zangief. Pois é. Bom Crash Counter da parte da Paloma ali, mas o rio não quis nem saber, subiu no DP ali. Tentou ali um, um bait do Grab, mas acabou não aproveitando. Paloma tentou o um de urso ele estava muito longe, estava bem previsível. Bom target, pressão. Poderia ter aproveitado melhor a pressão ali, tentou pegar um... Um golpe no VT e a Paloma ali, atenta, acaba de abrir o um round. Apostou demais no Perry. O Perry é aquela história, ele tem sempre duas situações, né? Ou você usa ele por leitura, você supõe que o cara vai apertar alguma coisa. Ou você usa por reação. Exatamente. um golpe que você pode enxergar que... Ele começar e pegar de forma segura. E a aposta é sempre aquele risco, né? Sempre Naquele ela... caso ali, ela, ela tinha pouco a ganhar. Você acaba deixando o adversário com um pouco de receio de apertar botão. Porém, também você fica com receio de usar o parry com medo de, do adversário também fazer essa mesma leitura. E aí a Leona, cancelando ali, Solar Plexus e CA. Acaba abrindo o round, a Leona em FT Point. Paloma não pode perder essa luta, que senão a Leona é campeã da FT. Ela vai ali lutando com todas as suas forças, bom pulo. A Leona tá atenta ali também. Fazendo o de magia ali para poder espaçar. Bom pilão da parte da Paloma, mostrou que não vai se entregar fácil. Tomou ali o, o VT. Tem que tomar cuidado, Ryu ainda pode usar mais duas vezes, acabou ufando ali. Essa foi uma situação que eu Bom falei. Bom, o hif ali, Tentou ali o... numa leitura e, e numa situação que tinha pouco a ganhar e muito tá a perder. Exatamente. Tinha que ter um pouquinho mais de calma ali, a Leona para fechar FT, acabou ali se apavorando. E a Paloma faz mais um, 5x9. Hein? Paloma não quer se entregar passe não. Eu sei que eu tô achando massa ver essas duas meninas aí na se pegando no tapa, hein. Tá bem, legal. Coisa, coisa, coisa fina de se ver nesse jogo. E a Leona vai ali tentando fazer o zoninho de magia. Life lead bem parelho ali das duas. Bom Ariate da parte da Paloma. Crush counter, se aproveitar bem ali a ofensiva Ela não quis apertar o botão porque sabia que a Leona poderia ativar o trigger ali e ela tomar esse parry Bom uso do parry ali da Leona, punindo o pulo, dash grab Característica de Ryu, bom DPX, subiu no pilão, será que mata? Ainda sobrou ali uma pequena life lead, tem que tomar cuidado as duas com life lead praticamente idênticas Zangief tem trigger para ativar. E acabou ali num pulo. A Leona punindo o pulo. É E o tem bastante life, né? Ele aguenta bastante porrada do Zangief antes de morrer. Falou que essas, duas, essas duas meninas têm futuro, hein? Com certeza. Jogam demais, demais, cara. Estão jogando muito. Dá cor e muito é, mais. com uma aí. noção, estão com uma noção de neutro muito boa. E ali a Leona fazendo sua ofensiva tá pra stunar, tem que tomar cuidado, bom uso de reversal. Paloma tem umas reações para as magias muito próximas, que não é fácil, Pedro. Exatamente. Ela tá bem fácil, atenta. Depois de você fazer full screen, outra é fazer ali a queimar roupa, ela consegue reagir a tempo. Exatamente. E você vê que não é por leitura, é reação mesmo, né? Sim. Bom DP da Leona ali, pode fechar o round a qualquer momento, tentou fazer o chip, bom reversal da Paloma, tava atento ali com o chip, gastou todos os recursos ali, o Ryu, mas a Paloma com o um pixel de life, complicou ali, não pode tomar nenhum hit, cara, que virada, que virada sensacional, que comeback da parte da Paloma, meu Deus, que jogada, jogou demais, não, demais, demais, que... cara. Esse Ryu fez o céu. eu fiquei pensando ali, será que ela vai lembrar, será que ela vai lembrar do, do reverso? Lembrou. Não deixou barato. Não quer se entregar não, cara. Que comeback, hein? Um, qualquer hit mataria ali, mas ela não quis nem saber, foi pra cima mesmo e garantiu o round. Os Vlaryat ali, a Leona vai se defendendo como pode, tentou punir ali com o um chute forte, não conseguiu, ativou o trigger. Bom pilão da parte da Paloma. Life lead, quase parelha. Abriu uma certa vantagem, tá pra stunar. Tava telegrafado esse DP aí. A Paloma não tá atenta pra punir esses Swift. Pra fazer esse bait, quer dizer. Momentos finais ali, as duas com life bem parelho. Bom lariate da parte da Leona. Tem que tomar cuidado. Boa barrigada ali. Cara, eu achei que ia vir um DP. Eu acho que... Até tentou, Acostou mas não confundir. conseguiu, e Acostou a Paloma mostrando ali avião, né? que tá viva ainda, 9x6, cara, que FT meu Deus. Conseguiu embaralhar a... o cérebro da menina ali. Muito emocionante essa luta aí, hein. Ah, ela merecia ganhar essa luta por causa daquela jogada lá do comeback, oh, né. Fato. Fora que é bom pra gente que se diverte mais tempo aqui também, né? Com certeza! Muito obrigado pelo seu follow aí! Quem seguiu a gente, eu não tô conseguindo ver quem seguiu, o meu OBS tá com problema. Mas seja muito bem-vindo! Tá ficando complicado ali, será que tá rolando uma readaptação ali da parte da Paloma, Nate? Olha, eu tô vendo que ela tá mais cuidadosa, tá esperando mais as magias pra reagir E tá prestando mais atenção, tá se comprometendo menos pra pegar os pulos da Leona Bom DP -X ali Tem que tomar cuidado, será que vem DP? Não veio Agora tá ali com o um trigger ativo Tentou ali o empty jump, mas a Leona tava atenta também que ia rolar esse pulo ali Tentou o sweep Acabou tá no fora da range, bom grab ali da parte da Leona, abre o round, mais uma vez Leona em FT Points. será que a Paloma vai conseguir, mais uma vez, reverter essa situação, bom pulo ali com chute forte, bom agarrão de urso colocou no corner, fazendo ali o controle, bom pilão aéreo, vai ser stunado, não vai sobreviver, se souber fazer o dano máximo ali, vai matar. Não quis nem saber, garantiu ali com o uso do CA, pra abrir o round. Talvez ali um combo maximizado mataria do mesmo jeito, mas ela quis garantir realmente. Eu faria a mesma coisa, garantiu o round ali. Barra, você recupera, round não. Especialmente o último round da f né? Exatamente. Já Paloma ali se mostrando bem valente ali. A Leona tá louca pra fechar FT, wake up, super, acabou ah, dando certo, na, na boca ali, na cabeça. Acabou dando certo ali, conseguiu, mas gastou todos os recursos, mas ainda tem trigger, o Ryu, a Paloma tem quase duas barras ali de especial, agora conseguiu. Tentou fazer o Kelly ali, mas não deu tempo, devia estar tá no frame exato, não deu tempo, tomou um crush. Que FT disputado acabou de tomar o Crash Counter e a Leona Fecha a FT Cara, que luta, amigos é Muito obrigado pelo follow aí Quem seguiu Não tô conseguindo visualizar aqui, mas muito obrigado Seja muito bem-vindo ah, Apareceu agora aqui, Diego3255 Muito obrigado, mano, seja muito bem-vindo Que luta, Nate fizeram, Que luta, cara um show. Porra, um show de Vamos ver se elas não querem jogar mais uma FT10 Pelo amor de Deus, cara Quem ah. que é bis aí? <risos> Cara, que luta, meu Deus. A Leona tá falando que passou Cara, mal aqui. parabéns aí, cara. A Leona, a Paloma, jogaram demais, cara. Demais, demais. Melhor que muito Marmanjo aí. Joga muito. Muito obrigado aí por aceitar o convite. É, ela, aí. Ela, elas são boas, elas não tem um jogo automático. Elas se adaptam, elas observam o que a outra tá fazendo. Sim. Não tem um jogo engessado, não é aquele jogo de script, entendeu? Foi muito, muito legal, cara, a Leona começou perdendo ali, depois no meio da FT acabou virando e fechou a EFT por 10 a 6 cara, mas foi jogão das duas partes, na moral. As duas têm reações muito boas. Que luta. Então, com centro de neutro, muito sólido também. Parabéns aí de verdade as duas, jogaram demais, obrigado aí por ter aceitado a EFT, prestigiar a gente com essa luta aí, muito emocionante. Bom, como foi uma, uma FT não tão longa, tem alguém aí no chat que quer fazer uma FT10 agora? Bora lá Beirute, vamos jogar uma FT10 aí com alguém. Muito obrigado aí pelo follow, quem seguiu aí, seja muito bem-vindo. Grencho, muito obrigado. Bom, o Beirute aceitou ali, ó. Aí, ó, quem quer jogar com o Beirute aí uma FT10. Cadê o Agnaldo Tigre Noturno que queria jogar FT? Bora, Tigre. Você quer jogar, Diego? Quer jogar contra o Beirute? Demorou, então. Vou convidar aqui o Beirute. Muito obrigado, Paloma, pela sua participação, vou tirar vocês aqui do, do saguão e vou criar uma, uma outra FT, obrigado de verdade aí pela presença oh, das goi, duas. Goi, goi, gostei muito dos outros, dessas meninas. Cara, muito bom Eu de verdade. Mesmo. Muito bem mesmo, show. Então pessoal, eu agradeço a vocês por terem acompanhado até aqui o vídeo Eu agradeço ao Snake por ter organizado essa FT-10 E eu agradeço a Josi por ter jogado comigo e ela foi muito bem Eu agradeço a todos e é isso aí, até mais! Uh!